É, boa noite, é, então, é, é, eu sou estudante de Sociologia, que é uma ciência totalmente materializada e, em um certo aspecto, a, a busca, enfim, as ciências sociais, a Sociologia, me explica muita coisa, mas tem outras que não, Tá tudo bem, tá tudo tá tudo certo, aí eu queria que ontem tu falasse sobre a questão do aspecto da espiritualidade, aí eu queria que tu falasse um pouco mais se der para aprofundar. Sobre essa, esse debate, sobre espiritualidade e materialidade. A gente volta para a e para cá, depois se alguém quiser falar mais um pouco, a gente faz outra rodada, tá bom? É, eu, eu acho que a gente precisaria muito tempo para desenvolver isso não é? eu acho que as suas, a sua questão é super pertinente tá, Irene? mas assim eu, eu parto do princípio que é, o sagrado é alguma coisa que é afirmado pelo ser humano é? quer dizer é não é uma pedra que diz para você, olhe, eu sou sagrada. Mas a gente é capaz de tornar uma pedra sagrada. E, e a gente é capaz de, de experimentar, por exemplo, sei lá, o, o, o limite dos ventos, o medo que o vento tem, a gente inventa uma divindade, deve ser alguém... Superpoderoso, e é isso que os gregos fizeram, né? Inventaram o deus eólos, né? A energia eólica vem dessa divindade. Então, mas isso não é diminuir o sagrado, ao contrário, isso é entregar para o sagrado uma dimensão humana. E uma dimensão humana significa que é uma dimensão mutável, quer dizer, será que os nossos deuses podem mudar? mudar. Quem de nós fala ainda de eolos como divindade? Ou de né? Os, os gregos também ficavam muito impressionados com as, as loucuras das pessoas, né? Como ficavam dementes. Então, por que ficavam dementes? Então, inventaram o Deus do medo, os povos, né. Agora a gente fala as fobias, as fobias. Mas isso é uma invenção. Quer dizer, é isso que eu queria dizer. Então, o Deus Pai Todo-Poderoso também é uma invenção. Né? E, mais uma vez, falar de invenção não é falar de uma coisa falsa. É uma, é uma ficção, mas que me serve, que me serve. Né? Eu, eu, eu me lembro de uma, uma imagem, por exemplo, que me, me chamou muito de minha atenção. Um dia eu estava... É, em Florença e eu já não sei mais o lugar exatamente, mas foi um museu em que em que era um, um antigo hospital de crianças, né? E havia desenhado assim um painel é, um monte de mães chorando porque tinham perdido <risos> o seu filho ou a sua filha e uma delas então estava entregando a sua criança para a Virgem Maria, né? E a Virgem recebia a criança com um o e a mulher parece que ela tem uma imagem assim de que ela estava consumada, porque afinal, né? Então o que é isso? Isso não é o real, isso é a imaginação da gente, é a maneira de enfrentar todos os medos que a gente tem. Né? E eu acho que é, é bonito, é bonito como ser humano é capaz, mas no momento em que o ser humano, através dessas instituições religiosas que são manipuladoras, transforma essa criação humana, essa necessidade de exorcizar os meus medos, de de ter uma proteção, de, né, transforma isso em poder sobre as pessoas, aí entram as instituições da religião, né, que são capazes de matar o sentido primitivo para impor então, as suas ordens, impor as suas regras, impor os seus novos medos, e aí inventam, inventam sei lá, os castigos do inferno, o fogo eterno, e para pôr medo nas pessoas, né? Então, o, o que eu tenho trabalhado, e claro que o, o poder religioso não gosta, né? Quando eu digo essa imagem, por exemplo, do Deus Pai Todo-Poderoso, é uma imagem que não pode ter outras né? eu digo assim, por que, que a brisa suave não pode ser uma imagem, por que, que uma flor não é uma imagem, por que, que a, a, a fome a fome também pode ser uma imagem, a fome de alguma coisa nesse que sentido, quer dizer o, o, o que, que é o divino? o divino é, é, é, é uma necessidade que eu tenho de superação daquele limite que eu então, é, por exemplo, eu já, já li é, teólogas indianas que diziam assim, Deus é um prato de arroz, né? Por que não pode ser? Uma imagem que me sacia, é uma coisa que me sacia, uma realidade que me sacia. Por quê? Porque toda a realidade na qual a gente vive, ela escapa totalmente de nós. As minhas células, né? a minha pele agora envelhecida, tudo isso me escapa, é, o ar me escapa, eu sei alguma coisa, né, o mundo, essa, né? que, gente, o sol, o sol, o que, que é o sol? A gente acha isso uma maravilha, mas do ponto de vista dos astrônomos, é uma pequena estrela de quinta grandeza, né, que, né, e, e que tem e, e que está na, na metade da sua vida daqui a mais metade do tempo que o sol já viveu o sol é um estrelhão vai desaparecer vai desaparecer como desapareceram outras estrelas então quando a gente fala isso, as pessoas nossa, você é a terra, então então atéia é do desse Deus, máquina, que vocês estão inventando, sim. Mas eu sou tenho do, do mistério maior que envolve esse universo, né? Então, fazer uma teologia que tira do macho a representação do divino, macho velho, barbudo, é mas macho, tira do macho essa... De habitar os corpos das mulheres, por que, é que as mulheres têm tanto problema é, com a sexualidade, com o aborto, com o filho? É porque, porque é a imagem do divino que, elas, que nos foi legada é uma imagem masculina, e eu digo assim: é, é, é, os corpos femininos são habitados um poder masculino que castiga que exige que... e se fosse diferente eu não estou falando para ser deusa mas pode ser diferente pode ser diferente eu também não quero ser habitada uma divindade feminina é, extraterrestre mas por múltiplas imagens então, claro que isso não é do agrado, porque isso cria muita insegurança para o poder estabelecido. Mas eu não sou a única que faz teologia nessa lista. <coughs> Tenho duas companheiras aqui, tem várias. Aqui no Brasil tem muitas, não, muitas eu vi, tem algumas teólogas, mas nos Estados Unidos, na Holanda, na Inglaterra. Mas não, elas não têm, nós não temos muito sucesso, né? Somos pensadoras marginais, mas somos. Então, eu não vou poder te explicar tudo, mas a pista é um pouco por aí. E aí, quando a gente pega a Bíblia, aí a, a Roma é mais mais especializada do que eu quer dizer, a gente fala assim é um livro sagrado mas quem é que fez esse livro sagrado nós quer dizer os seres humanos não foi deus é deus que falou nossa olha se vocês pegarem uma uma leitura crítica por exemplo da composição dos textos do novo testamento é interessantíssimo de ver porque não é o que a gente pensa. A gente pensa assim, não, não, Jesus realmente fez isso, mas aquilo, mas aquilo outro, provavelmente alguma coisa ele fez, mas a composição, essa composição, né, do jeito que está, isso foi assim, um quarto aqui, outro lá, muita Coisa foi o Paulo que escreveu aí, depois o Lucas, que era assim, muito amigo de Paulo. Ele pega ele conta umas histórias e atribui essas histórias a Jesus para dar autoridade a Paulo, e assim vai. Então, por que, que a gente faz livro sagrado? Porque, porque somos todos inseguros, sobretudo os poderosos, os mais poderosos são inseguros. Eu na minha infância eu nunca li Bíblia, viu? Não se lia Bíblia no meu tempo. Se lia catecismo, sabia o catecismo de cor, mas Bíblia não. Isso foi quando eu estava nos meus 20 anos que eu comecei a ler, e ter acesso à Bíblia. Mas então, por que se que inventa livros sagrados? Porque a gente a gente precisa de um teto, né? O que, que a gente faz uma Constituição? Porque a gente precisa de um teto. Então, se faz um livro sagrado como se fosse um teto de referência. Mas, como, como outras biblistas eh, já falaram, será que essa Bíblia é só sagrada, só tem coisa boa? Não! A Philly Strybel, por exemplo, que é uma, é uma professora eh, que... Literatura religiosa ela tira da bíblia um monte de textos e ela tem um livro que se chama textos de terror e ela resgata textos de violência contra as mulheres absolutamente incríveis então textos de terror aí o cara uh, o cara manda matar ou ele mesmo mata a mulher dele, pica a mulher dele, e aí você lê, e depois que você lê no livro do, é, da Bíblia, aí você diz, palavra de Deus. Que, que é isso? Que, que é isso? Tá mais. Então, quando a gente. Não, aí depois a gente diz assim, lê um salmo, né? Eu queria que os seus filhos fossem atirados contra a parede, que uma pedra esmagasse a cabeça deles, etc. E tal. Palavra de Deus. Não dá tá mais, né? Então, ela diz, olha, são textos de terror. Agora, vocês acham que isso, do agrado? você imaginou o dono da televisão Record, o, o nome dele? O Edir Macedo, aceitar uma leitura feminista da... Nunca, nunca. E vocês acham que o bispo aqui de Recife também aceita? Nunca. Então, a gente é marginal, mas com o marginal a gente tenta fazer alguma coisa.